Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um devocional. Cristo levanta a nossa cabeça. O tema que vamos abordar hoje, que vamos falar, está no livro de Salmos, no, na página cento ou no capítulo 146, no versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Nós sabemos, irmãos, que justo, na Bíblia, é todo aquele que aceitou, é todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Deus o faz justo por ter recebido o Filho de Deus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, se o irmão e a irmã recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então a irmã é considerada como justo ou justa né? diante dos olhos de Deus. E o que, que esta palavra justo quer dizer? É como se nunca tivesse pecado, é como se nunca tivesse cometido pecado. Deus não te vê mais como um pecador, Deus agora... Quando olha para a irmã ou quando olha para o irmão, Deus vê o irmão ou a irmã vestido com a justiça, com a pureza eh, de Cristo. Logo, a irmã aos olhos de Deus, o irmão aos olhos de Deus, é como se nunca tivesse cometido pecado. Essa, essa, uh, é o que significa esta palavra, justo, na Bíblia. Meu irmão, Deus te vê justo em Cristo. Deus te vê em seu Filho, Jesus Cristo, como justo, como alguém sem condenação, alguém sem pecado. Deus te vê curado, Deus te vê santo, Deus te vê perfeito para sempre, em Cristo Jesus, meu irmão. Pois em Cristo recebemos o dom gratuito da justiça de Deus. E isso significa uma comunhão e união vibrante, desimpedida e perfeita com Deus. Ou seja, um coração que não é mais culpado, um, condenação, um coração, aliás, um coração que não está mais debaixo de condenação de, de pecado algum, ou que esteja envergonhado ou atormentado pela dúvida e, ou por coisas cometidas no passado que não são boas. Então, Deus te livrou de tudo isso, Deus te vê livre de tudo isso. Será que o meu irmão, será que a minha irmã se vê assim? Se não se vê assim a partir de hoje. Desperta a tua consciência, meu irmão. E esteja seguro no perfeito amor de Deus. Esteja, perfeito no per... esteja, esteja seguro no perfeito amor de Deus em sua vida. Quando esses pensamentos de rejeição, esses sentimentos de culpa e de condenação surgirem em nossa alma, lembremos-nos de que são mentiras do diabo. O inimigo vem para matar... Roubar e destruir. As táticas do inimigo são sempre as mesmas táticas. Fazem com que a pessoa se sinta sozinho, desvalorizado e indigno. Meu irmão e minha irmã, Deus te vê puro. Deus te vê pura em Cristo. Sem pecado, sem mancha, sem culpa, sem condenação. Então passe, a partir de hoje, a olhar para a sua vida nessa perspectiva. Assim como Deus vê, assim como Deus olha para você, Faça olhar também para a sua vida, irmão. A vida de Cristo em seu Espírito e o poder do Espírito Santo em sua alma são a manifestação do poder do nomes de Deus para ressuscitá-lo e fazer com que te vejas assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais à direita do Pai com Cristo. Isto não é para acontecer no futuro, não. Já estamos, desde o dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos fez assentarmos com Cristo, à sua direita, nos lugares celestiais. isso é espiritual, irmão. Então, creia nessa verdade, viva de acordo com essa verdade, e tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para ti e para toda a sua família. Deus abençoe. Shalom. Estamos juntos, em nome de Jesus Cristo.